A melhor forma de você gerar renda extra é através dos seus gastos do dia a dia. E como que você faz isso? Você não faz isso de forma aleatória. Não é simplesmente abrir um site na internet e realizar suas compras. Você deve fazer isso de forma estratégica. E o que nós recomendamos, o que nós fazemos aqui no nosso dia a dia e que isso exponencializa a nossa geração de renda extra é realizar suas compras em promoções de megacúmulo. E o que, que são essas promoções de megacúmulo? Muito importante ficar claro para você aqui o que, que são essas compras né, de mega cúmulo, essas promoções. São oportunidades onde você vai ter ali promoções né onde as lojas parceiras, dos programas de fidelidade, elas oferecem uma determinada quantidade de pontos para o real gasto. E nessas promoções, a pontuação que você vai acumular que a cada real que você gasta, ela é maior do que em dias normais. Por que isso? Porque está acontecendo a promoção. Não é todos os dias que existem ali, que determinada loja, por exemplo, não é todo dia que você vai comprar nas Casas Bahia em uma promoção de Megacom. Por quê? Na maioria dos dias você vai entrar lá na, na Casas Bahia pela Livelo, por exemplo, você vai chegar lá, você vai encontrar lá o quê? Você vai encontrar é, a Casas Bahia dando um ponto para real gasto. Agora, em períodos de promoções bonificadas, você vai entrar lá, promoções de mega você vai entrar lá nas Casas Bahia e vai encontrar, por exemplo, a Casas Bahia dando 6 reais, 6 pontos a cada real gasto, 10 pontos a cada um real gasto. O que, que isso vai fazer? Isso vai maximizar a sua geração de extra. Isso vai fazer com que ocorra um aumento da sua geração de extra. Então não é simplesmente entrar lá e comprar, é entrar e comprar nos momentos, nos momentos estratégicos. E em determinadas compras, pessoal, você pode conseguir, você pode obter um retorno de até 60% do que você compra.